meninas, é assim, eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus, e assim, eu ainda não tinha feito um vídeo a explicar como é que eu preparo a minha pele, então vocês estão a ver, eu estou aqui sem maquilhagem, esta aqui é a minha pele, sem maquilhagem, ainda não apliquei o hidratante. Eu só preparei as minhas sobrancelhas, como vocês estão a ver, eu preparo assim as minhas sobrancelhas. Bem, eu não quero que o vídeo fique como muito, muito comprido, eu vou começar a preparar aqui o meu, o meu rosto com este hidratante aqui da Garnier, que vocês já conhecem, este aqui. Eu vou aplicar aqui e vou fazer assim os movimentos. Depois aqui, também, assim, já apliquei o creme, bem, eu, ao preparar as minhas sobrancelhas, eu utilizei este, este do aqui da esse, eu, eu sei que vocês conhecem, muita gente conhece este, este do aqui é que eu preparo com elas minhas sobrancelhas ah, e eu espero muito que vocês gostem do vídeo este do aqui da esse depois para corrigir aqui eu preparei com corrigi com esta com esta paleta de, de 15 cortones eu utilizei esta cor aqui e esta aqui, bem então vamos lá começar. Eu vou aplicar este solutin, sei lá, como é que se diz isso, é da, da Avon, é para olheiras, eu vou aplicar ele assim. Eu vou aplicar aqui, abaixo do meu olho e nas minhas pálpebras, onde normalmente tem mais olheiras. Bem, agora eu vou aplicar esta base aqui, da Mary Kay, e esta aqui, eu vou fazer duas misturas. Eu ponho aqui assim nas costas da minha mão, não sei se é isso que se diz. E agora eu vou pôr a outra. Vou pegar este pincel aqui da réplica de Signo e vou aplicar. Hoje o tempo está muito, muito bom. Está com um sol lindo. Já não é nada mal, está sempre com chuva. E desculpem lá esses gritos do meu filho, porque ele está a desenhos animados. Bem, eu já apliquei o, a base, desculpem, bem, agora eu vou para as olheiras, eu vou aplicar aqui este, este corretor aqui, da paleta da paleta 15 cores, 15 cores não, 15 corretores, desculpem, eu vou fazendo umas batidinhas com o dedo e depois eu passo com o pincel, e também passo, aproveito de passar aqui em cima, que é para fazer a, a base da, da sombra, que eu vou aplicar uma sombra levezinha. E depois eu passo com o pincel e depois dou assim umas batidinhas. Assim, como vocês podem ver Esta base aqui é muito boa Eu já utilizei duas vezes Esta aqui e eu estou a adorar Ela é muito boa Depois eu vou fazer uma resenha para vocês Como é que é, como é que ela funciona Bem, agora eu vou aplicar um pó Este pó aqui Eu vou aplicar com este pincel aqui da L'Oreal aqui nas bochechas, no, aqui na testa e também aplico aqui nas pálpebras e aqui no pescoço. E já tá. Bem, agora que eu já preparei, não acabei ainda, já comecei a preparar o meu rosto. Eu vou aplicar aqui uma sombra muito, muito linda. Eu se não tenho enganada, é uma pau, É de um duo, acho que tem que ser Eu não sei onde que anda, tenho que procurar. É uma bagunça. Eu, por acaso, não estou a encontrar. Desculpa, não este barulho que é mesmo horrível. Encontrei. Desculpa, eu não tá estava a vou aplicar aqui este, este quarteto, acho que é isso que te diz, tem aqui 4 sombras, eu vou aplicar, um, vou aplicar aqui esta sombra, Este aqui é número 4 e depois eu vou, não, primeiro vou aplicar este aqui para ser um rosa e depois vou aplicar aqui este aqui, então vamos lá começar eu vou começar a aplicar com este pincel aqui, este pincel é da VON, eu vou começar a aplicar, não, desculpem, eu como tenho aqui esta esponjinha que traz mesmo no, no, no quarteto, este aqui, então eu vou ah, aplicar com ele. Atenção, este, este quarteto aqui é novo, é da VON, o novo, não sei se vocês já estão a ver eu primeiro vou começar a aplicar aqui na na minha pálpebra eu só vou aplicar metade não, metade não, vou mesmo aplicar a pálpebra toda que é uma sombra muito bonita por acaso depois vou aplicar também no outro lado. Deixa só tirar aqui. E desculpem lá o meu filho quando está a ver bonecos é assim. Mas a gritar é tudo. Desculpem lá mesmo meninas. E depois hoje é domingo eu tenho que estar em casa e bem, eu já apliquei a, a sombra que eu tinha dito antes, agora eu vou, vou pegar este, este este castanho aqui, eu vou aplicar aqui no côncavo E vou fazer aquele ver Anda, anda, caixa, tá, Entra! Desculpe, meu filho está batendo porta Ah Então, o que é que aconteceu? Então, mora. Ah? Tá bem. bem, eu já apliquei Como vocês podem ver E eu, este, eu acho esta sombra aqui Muito linda mesmo Esta é a nova so Sombra da Avon Eu já pedi há bastante tempo Mas já, hoje resolvi fazer Uma maquiagem com ela para vocês Bem, agora eu vou pegar aqui no um pincel, assim ver o Rocher Gordinho, como vocês estão a ver, eu vou esfumar esta sombra, parece ser um vinho assim escuro. Não é mais, amor. ela fica assim e como vocês podem ver, fica muito bonito desculpem lá porque eu tive que falar com meu filho ela teve aqui ela fica assim bem agora com este com este pincel aqui este pincel não, essa esponjinha desculpem vou pegar nesta nesta sombra aqui é número 3 vou iluminar aqui no canto do olho Que é para abrir mais o olhar. Fica assim. Agora vou só iluminar aqui a minha... Meu osso aqui do Eu aqui o meu osso aqui do, do côncavo sai. Sai. Vem cá. Sai. Sai. Vem cá. Sai. Sai. Sai. Sai. Este aqui é de baixo. Bem, agora eu vou... Já, já iluminei. Eu vou pegar aqui um lápis. Este lápis é da Avon. Vou fazer aqui na minha linha d'água. Amor, uhum. é só de sopa. É só Sim. E não sopa. Sim, bebê. Já passei o lápis na minha linha d'água, agora eu vou pegar aqui no delineador e enche Este aqui é o da Von é Super Choque, como vocês podem Não, ver. Eu e eu vou pegar aqui um pincel, Sim, bebê? assim beber Vou pegar este pincel aqui da réplica da Sigma e vou ah, fazer claro. Sim. sim bebê uhum. eu agora que eu já apliquei um, já fiz com o um eyeliner agora eu vou pegar aqui numa numa máscara esta máscara aqui da Maybelline e vou passar aqui na, nas minhas pestanas Postaja, vamos cortar. Boca. Já apliquei a máscara nas pestanas. Agora vou passar outra vez o pó. Depois eu vou passar outra vez com esta máscara aqui Eu gosto sempre de passar duas camadas é Outra já outra. outra Bem, já passei ela ficou assim. Agora vou passar aqui um batom. Uh, eu acho que vocês conhecem qual é. Eu estou a aqui. Esse é o plural da Avon. Eu estou a adorar-lo mesmo. Eu até tenho dois é sempre bom, quando eu gosto muito do boto eu gosto sempre de ter dois, quando gosto de um pouco gosto de sempre de ter dois pós. e é sempre bom bem, eu já acabei de fazer a maquilhagem, ela fica assim e como hoje é domingo dá para sair com esta maquilhagem, não está muito exagerada. eu espero muito que vocês gostem mesmo do vídeo, eu não vou aplicar o borracha. porque ela vai ficar mesmo assim é, Espero muito que vocês gostem, gostem Que dá aqui uma pessoa a atrapalhar-me Mas correu tudo bem Graças a Deus Eu vou vos mostrar para vocês conhecerem Olha a câmera Diz assim Olá meninas Diz moda Diz olá meninas Diz Diz assim, olá, diz assim, olá, diz moda, diz assim, está tudo bem com vocês, diz moda, diz assim, eu sou a Alexandre, não falas nada, tchau meninas, espero muito que vocês gostem do vídeo, ah, muitos beijinhos para vocês e um bom domingo. Tchau, meninas!